Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios do Põe de Ferro aqui com vocês. Exatamente, Alanios do Iron Fist aqui comigo hoje, porque nós temos que falar também de mais um anúncio bombástico que aconteceu nesse State of Play, que nos pegou totalmente de surpresa. Quem assistiu a nossa live do State of Play aí, tá no canal pra vocês conferirem. Peguem aí do início, vocês vão ver que eu e o Alanis, a gente ficou assim, sem palavras total, cara, sabe? Não teve reação direito e a gente ficou pensando técnica <risos> até a chegada do God of War, basicamente, entendeu? Então, <risos> hoje nós vamos assistir aqui com vocês, pessoal, fazer a nossa reação do trailer em 4K agora, embora o nosso vídeo esteja em 1440p, né, que o notebook grava aqui. E com legendas em português, cara Porque tem alguns diálogos também pra gente poder conferir E a gente vai assistir, comentar algumas coisas que nós já sabemos aqui Em termos desse trailer, com relação a gameplay, essas coisas E aí a gente vai tecendo alguns comentários quando a gente assistindo. Então já deixa o like, não se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então, vamos lá, Alânio, sem mais delongas Começar a ver esse negócio Que eu tô muito doido pra ver de novo Olha o logo do G Corporation, ó. isso aí, G... uhum. <risos> pra quem tá ligado, só tá lido já entrega, entendeu? Nós Eu... ah, mas... <risos> <meu> <risos> Deu um fight é isso, ali, né? Deu, deu um fight. <risos> E, olha só, isso daí, no início do trailer, tem um disclaimer ali é... Caralho, isso daí é in-game, tá? Então, é... embora tenha alguns elementos de, de história, né, que a gente vai discutir aí é... Tudo isso que vocês estão vendo não é CGI pré-renderizado, tá? Isso daí tá sendo renderizado em game cara, olha que coisa impressionante isso, cara. Meu amigo, <risos> cara, os detalhes disso, não. Hum. Olha a água escorrendo no rosto do Casdoya, cara. Na roupa, mano. oh que isso? <risos> Mano, se isso daí for um especial do Dinho, eu vou ficar chato muito da hora. não moral, foi. <risos> <risos> Ai meu Deus do céu, cara. Olha. Ó, só um detalhe Olha. já aqui pra gente poder comentar Luiz, com o pessoal com relação às plataformas, tá? Porque no State of Play, mostra lá uhum. que é do Playstation 5 e tudo, mas não é, viu pessoal? Se alguém tiver ficado com dúvida sobre ser um exclusivo ou qualquer coisa do tipo, não é. Ele vai sair somente pra nova geração, pelo que a gente viu, mais Playstation 5, Xbox Series e PCs, beleza? Exatamente. É, diga, Alex, o que vai você sair falar? não vai sair para todo mundo né Sim. e cara assim ele, ele mostra alguns elementos cara que eu tô impressionado é, eu espero de verdade que algumas alguns momentos de câmera aqui já tinha lá no, no set né que ele mostra na hora que o dá o chute baixo o ia da voadora tal eu quero que isso daí esteja na luta. Sabe? A gente não tem uma data de lançamento, né? não tem esses, é, é isso ainda, mas, cara, o que a gente tá vendo é impressionante e, e eu, eu quero saber eu quero ver essa emoção durante o gameplay, Manjo, é. porque até que é isso, cara. Sim, <risos> algumas coisas que eles mostram nesse trailer, em termos de câmera lenta, igual quando ele vai dar uma bica, essas coisas assim, eu acho que não vai ter tudo mas igual por exemplo alguns ataques especiais que eles estão utilizando assim alguns golpes mais poderosos eu acredito que eles podem incorporar em termos de animação sim para poder ficar realmente mais cinematográfico e mais bonito de se ver nas lutas né até mesmo para quem curte assistir lutas de Tekken que é sempre muito impressionante inclusive em alto nível eu acho que seria muito legal ah, só que eles devem dosar para não ficar um negócio muito entediante também assim do negócio ficar parando o tempo inteiro mas coisas como por exemplo igual esse clash aqui é coisa de cinemática mesmo porque a uhum. gente já viu um textinho que a gente vai trazer em detalhes em outro vídeo para vocês que isso daqui pessoal eles gravaram de um pedaço da história do Tekken tá isso daqui que eles estão mostrando uhum. para gente então por isso que tem Sim. essa mescla de luta e essa mescla de momentos onde tem essas Cenas muito loucas deles dando os golpes e tudo mais. Mas coisas como, igual eu acabou de mostrar aqui, ó. O Kazuya vai dar um, vai dar um murro, né? No Jean, E aí o bíceps do cara encheu. Esse é o tipo de coisa que eu vejo acontecendo dentro de uma luta, saca? Uhum. Igual, por exemplo, a gente tá vendo o Street Fighter 6 acontecer quando rola um Drive Impact lá e dá aquela animação em câmera lenta, o Drive Parry, aquela câmera lenta também muito louca lá quando é perfeito a parada, né? Eles podem incorporar certos elementos disso daqui no gameplay do Tekken também E eu acho que ficaria muito legal E isso combinado aos gráficos do jeito que tá, né Alanios? Nossa senhora, porque a gente não lembra quando eles falaram lá, quando eles anunciaram o Tekken 8, né Alanios? Qual engine eles estão usando Eu não lembro se eles falaram se era 5 já ou se era alguma coisa mais aprimorada da 4 Se vocês, se vocês lembrarem, pessoal, deixa aqui nos comentários Mas de qualquer forma, tá incrível impressionante, mesmo dentro do gameplay, né, Lance? É, uh, Do bíceps do e ali, é praticamente o Shin Shoryuken do Ryu. Né? É. é a mesma coisa. Então, isso a gente... Assim, é quase 100% de chance de, de, de ter. É, no momento que o, o Jin vai dar a bica ali tal, e tal, isso daí é história, certeza. Né? Isso daí não entra. Mas, na hora que... Os dois vão dar um suco ali, né? Que o Kazuya vai alto e o Jin vem embaixo. Isso daí já tem no 7. Então, isso, isso é uma coisa que dá pra implementar. E eu, eu acho que é muito legal se eles colocarem algo nesse sentido. Uh, a, a última luta ali do, do Tekken 7, né? Quando você tá com o Heihachi e vai enfrentar o Kazuya. Tem vários momentos assim. Porque o Heihachi tá com um pouquinha vida. Né? Então... É... Eles conseguem criar vários desses momentos épicos e tal. Isso é muito legal. Então, no, no momento que os personagens estão tá com pouca vida, dessas câmeras lentes assim, com um pouquinho mais de frequência, eu acho que isso seria muito legal para o Tekken 8, né? Uh, além da, do toque cinemático, aí, os jogos de câmera novo, que provavelmente a gente vai ver em especiais. Sim, sem dúvida, mano. Eu acho que vai ficar muito foda isso mesmo. Deixa eu ver o um negócio aqui, se a velocidade de reprodução está normal. Tá. E outros detalhes que a gente queria comentar rapidamente aqui, mano, é, é justamente, em termos gráficos, mais uma vez, claro, os detalhes. Isso aqui a gente citou no State of Play e a gente precisa mencionar novamente aqui por conta desses gráficos maravilhosos que o jogo tem. Olha a água escorrendo no rosto do Kazuya. Alanios, do céu. E olha esse fogo ali, obviamente que ele tá com um blur de fundo, né? Mas a gente rep reparar nas chamas, a gente reparar no cenário quando ele abre... É tudo muito lindo o negócio, cara. O Clash das porradas, ó. A gente vê a, a, a chuva dando aquele... Uhum. Fazendo aquela bolha e saindo. E quando eles estão batendo uhum. aí agora, ó. A gente vê também as gotículas de chuva quando, na, na porrada batendo e também saindo e tal. Então, assim... Nossa, cara. Ai, Alanius. <risos> o... Olha, é, o cenário tá impressionante, né? Tá. É, é impressionante. Eu, eu, assim, eu tô, tô chocado aqui com... Com a riqueza de. Ele... a quantidade de elementos na tela ao mesmo tempo, sabe? Sim. Então. Por isso que é, eles estão fazendo eu fico... só para a nova geração, cara. Isso. E aí eu fico preocupado. Preocupado não, né? Eu fico interessado em saber né o que mais que esse jogo tem para apresentar. Porque, cara, é um trilho muito curto, mas tem muita coisa aí. Muita sabe? coisa. Ah, Sim. A gente. A gente já viu chuva no Tekken em vários jogos e tudo mais, mas a forma como isso tá reagindo aos personagens durante a luta, né? Isso tudo é, mostra que o, o jogo realmente tá num outro nível, né? Eles estão levando o Tekken pra um outro patamar. Olha o vento batendo na água ali, criando. o oh, que, que é isso, cara? <risos> tá impressionante, mano? Isso, mano. Tá impressionante. Sério, eu tô boquiaberto até agora. Do, do... Não, vocês viram lá no State of Play, a gente ficou em choque, mano, Tempo um tempão. Depois uhum. de ter visto esse treco aqui. E assim, é, um outro detalhe importante que é legal a gente mencionar, e vocês acho que concordam com a gente nesse ponto, vão concordar, né? Que muitos dos elementos que mostram aqui, por mais que sejam coisas de história, igual eles falaram que eles pegaram um trecho da história e estão fazendo esse trailer pra nós, muita coisa aqui que eles estão mostrando de cinemático, né? É costume das empresas, igual a gente já viu no Mortal Kombat 11 quando eles revelaram pra gente, algumas coisas que eles mostram aqui, estarem incorporadas dentro do gameplay dos personagens também. Golpes que não parecem estar dentro do moveset... É, que são cinematográficos aqui, que podem estar, se assim, incorporados de alguma forma, saca? Então tem esse outro sim, detalhe sim. que vale mencionar, vamos dizer assim. Sim, Mas... sem dúvida. Sim, e eu quero eu, muito ver eu, mais novidades, Alan, você estrela, sério. Não, não, eu também, cara. E assim, é, do que eu conheço de Tekken, né, eles estão simplesmente explorando ângulos de câmera diferentes para os golpes que são do personagem mesmo. Sim. Então, é, eu não espero nada diferente do que a gente tá vendo aí dentro do, do jogo num versus, a não ser, lógico, esses jogos de câmera, como eu já comentei, né? Pois é, meus amigos. Então, cara, agora a gente quer saber de você e querido espectador que tá assistindo agora, o que, que vocês acharam desse trailer bombástico, cara, de Tekken... Com esses gráficos, essa mescla de gameplay e muito mais. A gente quer saber a opinião de vocês aí. Teremos mais um vídeo de Tekken para vocês com mais detalhes do jogo. Que nós já conseguimos aqui pegar em outros sites e tudo. Então fiquem ligados aqui no canal. Porque além de Street 6 e tudo mais que a gente tá cobrindo aqui para vocês. Tekken 8 vai ser uma constante. Então fiquem com a gente aí meus amigos. Se inscrevam aí no canal, podem dar uma força. Deixa aquele likezão maroto também. E a gente se vê no próximo vídeo e também na próxima live. Um beijo. Para todos vocês aí. Até mais! Eh? Vamos!